O Afeganistão está em segundo lugar na lista mundial de perseguição e a China em 17 sétimo lugar. Os dois governos tratam seguidores do cristianismo com total hostilidade. A diferença é que na China prevalece o ateísmo, comum em governos comunistas, enquanto no Afeganistão prevalece o islamismo. Seja como for, as duas nações têm em comum o combate violento ao cristianismo, incluindo isolamento social, prisões, torturas e até pena de morte. As duas formas de ditadura são moldadas pela opressão e paranoia ditatorial. Cristões no Afeganistão estão sendo mortos pelos talibãs se tiverem bíblias online em seu celular. A perseguição religiosa acontece com a retomada do governo pelo grupo talibã no último final de semana, após as forças americanas se retirarem do país.